Foi no dia 25 de março de 1908 que eles começaram com esse sonho deles. O Atlético era um time de futebol da cidade, que não escolhia participante. Ele não era nem da elite, nem de uma colônia. Era o time da cidade. O Atlético Mineiro tem a maior bandeira do mundo e uma torcida que vibra o tanto todo. Nós não somos time de taça, nós somos time de honra, de sangue, de camisa. Quando o Reinaldo comemorava com o punho fechado como os panteras negras norte-americanos, ele estava dizendo não e basta à ditadura militar. Cartão vermelho para o Reinaldo. Bolso do gravado, Reinaldo! Outro! Outro! Outro! É o espírito o técnico do Atlântico. tirar o time! ali! Expulsou cinco jogadores do carro, no mesmo lance. Eu tive o lance da partida. Olha o palco Fica caracterizada a pauta. Dentro da área pênalti. É o dia mais triste de Belo Horizonte. Nós teríamos sido campeões do mundo. Não fomos por obra e graça do Wright. Hoje estão apagando na luz, CC. Esse... não é forjado na derrota, mas na injustiça, né? E a injustiça ela é muito poderosa. Você seja injusto com qualquer grupo, que ele vai se tornar muito forte e ele vai se unir, ele vai, ele vai encontrar forças que você não sabe aonde para vir para cima. Si.